Oi, banhado construído para o tratamento de águas cinzas. Vamos ver sete anos depois quais os aprendizados. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Em 2012, eu fiz um banhado construído, tá nos vídeos anteriores. Eu fiz um banhado, uma wetland de, de baixo custo, utilizando lona plástica e sacos de ráfia. Agora, enquanto eu estou fazendo o um novo banhado, eu estou desfazendo o banhado antigo, e com isso estou aprendendo um punhado de coisas que compartilho com vocês. Vamos dar uma olhada? Essa é a parte 1. Segue ainda mais uma ou duas partes falando do banhado antes da gente mostrar o novo banhado que já está quase pronto. Em outubro de 2012, esse banhado foi construído. O material impermeabilizante usado foi a luna plástica dupla face, 200-250 micra. Como ela ficou recoberta de lá para cá, 2012, nós estamos no final de agosto de 2019, temos aí sete anos em que esse material ficou recoberto. Aos poucos eu estou limpando essa área porque nós vamos mudar o banhado de lugar. E eu quero saber como é que a lona se comportou sob solo durante esse tempo todo. E de início o que eu estou vendo é que a, a lona está intacta. Fora os lugares aqui que eu acabei pegando a enxada, ela está intacta. Aqui, nessa parte, eu já tirei um pouco da lona, ó, um pouco da, do solo por cima. Vou limpar um pouco melhor ali para a gente ver o que é que tem de baixo, como é que está aquela situação. O que eu fiz foi dar uma limpeza no plástico para poder mostrar os resultados vê que virtualmente a lona plástica ela está intacta exceção do dos rasgos que eu fiz quando estava cavando mas olha esse pedaço que está tá sob o solo e mesmo o saco de ráfia olha aquele cumpriu a função de proteger a cama de brita que está aqui dentro. Aquela ali é um, um respiro. Se eu preciso, nunca precisei, mas a ideia era abrir ali para lavar o cano que está passando aqui embaixo. E por cima o saco de ráfia. Tudo experimentações que foram feitas lá atrás em 2012. Olha que essa parte da frente... Da comida, Com o tempo esse solo desceu um pouco, liberou os tijolos e a ação da luz solar acabou degradando esse plástico. Mas onde ele estava, sob o sol, sob a terra, essa degradação não aconteceu. Veja também que as raízes, relativamente poucas raízes, conseguiram ultrapassar o saco de ráfia. Daqui a gente já tira algumas poucas conclusões ou possibilidades. O saco de ráfia, eventualmente, pode servir para recobrir o sistema onde você queira, fazendo ali, talvez, às vezes, do, do bidim, mas não é bem isso. Mas ele pode impedir a, a mistura da terra com o material filtrante que está por baixo. E o plástico dupla face parece tudo indica nove anos depois ele está praticamente perfeito né ele é uma boa opção para sistemas de baixo custo vamos levantar para ver como é que está aqui por baixo olha algumas raízes poucas conseguiram ultrapassar o o saco de ráfia ou oh, perfeito Olha só, aqui está a nossa cama de brita. Nove anos depois, não misturou terra, então ela continua fazendo o serviço dela. Quer permitir uma melhor drenagem desse fluente que está chegando aqui. Drenagem essa que depois vai se dissipar pelo solo, que a gente vai abrir um pouco mais adiante. Os tijolos, como eu estou fazendo experimentos, né? os tijolos eles não, não foram assentados eles estão livres por aquilo que me permite reutilizar os tijolos cheguei na camada de areia eu coloquei um pouco de areia por baixo coloquei a lona um pouco de areia por cima e aí veio o solo aqui está o perfil do solo areia o acúmulo de água na parte de baixo, nesse pedaço eu fiz um cucuruto, uma, uma pequena elevação de maneira a reter um pouco mais de efluente na parte de cima, vou retirar todo esse pedaço para a gente acompanhar o processo. Mais do que evidente o processo de mosqueado que está acontecendo aqui nessa parte. Olha só, logo acima do cucuruto, da eleva, elevaçãozinha, a gente tem um acúmulo maior de água, de efluente, ao longo do tempo. Porque ele é retido aqui. Então também aqui o lençol freático, induzido, né? ele vai ser maior. O nível d'água vai aumentar e vai descer. Olha, perfeito acompanhar o mosqueado a evolução desse mosqueado. À medida que a gente vai abrindo a trincheira, com cuidado, cheguei na camada de areia. Essa é uma areia média, que é onde o efluente fica parado, retido, por mais algum tempo. A matéria orgânica que ainda está chegando aqui, ela é trabalhada. E esses pontos escuros no meio da areia são é indicação de matéria orgânica eu vou fazer uma pequena escavação para a gente ver o que está acontecendo por aqui deixa eu tirar olha a areia por onde o efluente desce a areia não, não retém muita coisa. Ela fica úmida. Então, chegamos no, no plástico. Olha só. Sete anos depois. O plástico está perfeito. Sem nenhum buraco aparente. Ou seja, o efluente... Não está saindo do, do confinamento que eu preparei. O saco de ráfia que eu havia colocado em cima da, da caixa de brita para impedir a entrada de, de terra, ele foi degradado pelo sol, mas onde ele estava, sob a terra, olha, também tá perfeito. O que indica que, eventualmente, sob certas condições, também esse, o saco de ráfia pode ser utilizado. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. É, ainda em fase de comemoração, chegamos aos mil inscritos. E quem sabe daqui alguns meses ou alguns anos, a gente descobre que cresceu ainda mais o, o, o canal. Mas aí, é legal. Compartilha com os amigos, se tiver Curtindo, se inscreve no canal, né? Esparrama o conhecimento por aí. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.